Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre o Formidim. Se essa é a sua primeira vez aqui, Formidim é um framework PHP para a criação de sistemas web de forma rápida e fácil. Esse não é um vídeo do tutorial ou das videoaulas sobre o Formidim, é um vídeo sobre a previsão de futuro do Formidim, o que teremos nas próximas versões. Se você precisa dos cursos sobre o videoaulas, não sei o quê, link na descrição. Vamos a um pouco da história do Formidim. O Formidim foi criado em 2004 pelo Luiz Eugênio, contou com a ajuda de algumas pessoas. Em 2010 foi criada a versão 4 do Formidim. A versão 4 foi baseada nas ideias do livro do Pablo Daguiolo, principalmente esse livro aqui, ó, o PHP-POO, que é Programação Orientada ao Objeto. Depois, em 2011, foi liberado no, so no portal do software público em 2017, veio para o GitHub com a criação da versão 4.1. Depois que o Formidim veio para o GitHub, diversas melhorias foram feitas. E cada melhoria foi acrescentando algumas funcionalidades novas, corrigindo bugs e por aí vai. Só que o adiante ele avança numa velocidade muito mais rápida do que o formidim. Então fica a questão, vale a pena continuar com o formidim? Não seria melhor abandonar o formidim e ficar só com o adiante? E a conclusão foi, o formidim apresenta várias características que talvez sejam melhores do que o adiante. Então por que não unir o melhor de cada um? O formidim 5 será um meta-framework. O que é um meta-framework? O meta-framework nada mais é do que um framework que trabalha sobre outro framework. Como eu disse, o Formidim tem algumas características que talvez sejam melhores para quem está iniciando, não tem muita experiência, que é uma assim, tá sintaxe um pouco mais fácil do que a do Adiante. Então a ideia é pegar a interface de comandos do Formidim 4 e replicar sobre o Adiante. Então assim você vai poder copiar e colar o seu código do Formidim para o adiante sem muita dificuldade e as coisas vão funcionar. Vou mostrar agora um pouco do código de cada um e a funcionalidade. Aqui nós temos um código do formidin 4. E aqui nós temos um código do formidin 5. Esse aqui é a função addMaskField, que adiciona um campo com máscara. Vamos dar uma olhada como é que fica em cada um. Essa aqui é a tela do Design 4. Você clicando aqui na aplicação de exemplo, campos, textos e o tipo máscara, você pode observar essa tela, você vê que tem uma observação aqui. E aqui, na próxima versão, também seguindo o mesmo modelo, você tem um campo do mesmo tipo. Nesse exemplo bobo, eu vou só copiar e colar o código de um lado para o outro, para você poder ter ideia de qual como vai funcionar. Pronto, copiou e colou. Vem no navegador, recarrega. Tá aqui. Nem tudo vai ser exatamente igual. Por quê? O Adiante ele tem uma. ele é baseado no tema do Bootstrap e tem um layout diferente. O FormidIm 4 ele tinha um layout de web mais antiga. Na época as pessoas não usavam celular e coisas do tipo. Então. Muita coisa vai mudar, principalmente na questão do visual, funcionamento nem tanto. Quem está curioso, está aqui o site do Adiante, vai constar na descrição do Adiante Framework. Você vê que ele tem inúmeros recursos gráficos mais modernos, diferente do Formidim 4. Um passeio rápido aqui pelo Formidin, pela futura versão do Formidim 5. Está muito no início, isso é só para dar uma ideia do que, que está por vir. Aqui está o layout funcionando num iPad ou num celular. Tudo é responsivo. Lembrando, tudo isso daqui é em função do adiante. A ideia do Formidim 5 é só manter a mesma, a mesma assinatura das classes e métodos. Uma curiosidade, esse vídeo está sendo gravado com um software livre chamado OBS Studio caso você queira fazer algo semelhante. O link para a versão para você fazer download do Formidim, está aparecendo aqui no vídeo e também vai estar tá na descrição.